Ninguém. Eu sei é é é é. Se existe alguém sincero Essa pessoa Ela está sempre rodeada De pessoas sinceras A não ser que ela seja sincera A gente pede que não seja Aí passa a ser né? ah, É aquela questão Entendeu? Por exemplo Naquilo é é que eu trabalhava antes Por exemplo Na hora de De, de, de um cliente lá Por exemplo Quando eu falava que, que eu não entraria Naquele processo Para enganar um cliente Eu estava sendo sincero O que aconteceu? Logo logo Vocês viram que poderia deixar não sou eu sou o nome dessa firma, deixa eu fazer assim mesmo e deixar de exprimir a minha opinião sincera. Eu estaria no meio dos. In, dos como é que é? Insincero? E pode O fato é o seguinte: eu estava falando na firma, lá com o pessoal que a gente conversa, cliente, funcionário, é, visível que faz lá, a nossa conversa é franca e aberta na parcela da verdade. Então, existe um vínculo. Eles não sabem explicar. Eu não, é, Conversar um por um uhum. sobre temas metafísicos, você assim, não sabe é para conversar. Entendeu? Pessoas que estão realmente buscando isso daí e nem sabem. Mas, no geral, no contato com as pessoas têm confiança em mim, assim, por telefone, as pessoas que nunca vi pessoalmente. Tá? Assim, só de conversar todo mês para é, é conversar no material. Qualidade. Existe uma, uma, uma espécie de confiança, que eu sei por quê, que a pessoa não pode não saber. Entendeu? É difícil explicar. Entra em tal, a tal da, da, da afinidade. Essa afinidade é universal. Mas é o tal do amor universal, que não tem nada a ver com o suposto amor humano, inteligente. É né? Né? Esse agradou no mundo, a Tafísia não agradou, chuta. É né? isso aí. Esse amor humano é egoístico. Não existe amor humano, isso é verdade. Eu sou de ser amor humano. E o pessoal fala de amor humano, humano é bom de interesses. Se interessar, bom, -se, eu só saber, ah, o que tem da eu A cabeça outro já não adianta alguma é coisa alguma viver para a cabeça Porque é difícil, como eu para mim é difícil viver Não, é impossível saber é. sem líder. Hã? É impossível Isso, saber é, sem é? Então veja bem, faz parte, parte do contrato. Né? A, a pessoa já está vivendo isso. Já é, mas Não, não, eu sei, no visível. Quando a pessoa faz a meditação, ela faz a meditação, ela só, uma, a gente fala muito um do universo criminal, tá? que é a verdade também. Mas a pessoa, assim, faz a meditação, ela não enxerga nada, ela pensa que não adiantou nada aquilo. Mas o dia dela é registro para aquilo. Ela já é levada, é dirigida. Ela decide, por exemplo, fazer uma coisa, ela muda de ideia. Ela fala, por exemplo, hoje eu vou fazer tal momento, tal lugar, eu vou fazer aquilo e aquilo aqui, outro. Ela faz a meditação, ela sempre percebeu, ela opera o plano dela. Isso aí já é a meditação interna. Eu, em geral, é o seguinte, se você falar a palavra Deus, já mudou a a vida. Porque a verdade é uma coisa que existe. Talvez você entrou em simbolia com aquela verdade real, uma crença foi para o resto. Parece que é a verdade absoluta. Não é, é impossível, não existe aquela questão que estava a né, dizer a palavra não volta lavadeira, né? tá? É. Não, não, não, não, não tem como se nós contato. de qualquer maneira com interesse, com mínimo ou com o máximo que seja, que não tenha um retorno divino. Depois para ler já luta a expressão, para Como eu sei, eu é muito bem. ele, que eu vou muito falar, falar. É muito Outros que não é bem. Não é, morrer é não. Não é. é eu A minha, me parece que consegue adesivar mim. Muito. Duas simplesidades. Sim, sim. Ah. É. Esse modelo é uma busca, um caminho. Então, a assim gente, eu posso lá estar dito, bem, para, eh, por repetirmos o nome de um remédio, não me nasce o nome de uma doença. Assim como repetir o nome Dama também não irá nos divertir se não tivermos experiência direta. Isto eu tenho como uma verdade que eu é com esta experiência. simplesmente pode o caminho para a à experiência a bíblia diz eu sou o caminho né? quer dizer a experiência está sendo a senhora a senhora está sendo essa experiência tá? a senhora está sendo essa experiência eu não estou falando de teoria a experiência está sendo a senhora tá? aí onde a senhora está é... Imagina uma corrente infinita, uma, sem moeda. Dá para imaginar? É. Vamos supor, isso aqui com uma corrente infinita Que, existe, que é o eu sou onde que, ele, onde que está acontecendo essa experiência? Onde eu sou? Está acontecendo essa experiência Eu posso repetir bilhões de palavras Elas vão trazer essa experiência para ela já está sendo O que são palavras? Se nós juntarmos é, todas as palavras já pronunciadas na face da terra, não vamos fazer com Deus se manifestar Porque Deus já está manifesto Ou não seria Deus? Será que é um Deus latente, existindo? A vida nossa não é latente, ela é viva é? Eu estou vivo Minha vida não é latente, eu estou vivo, estou sabendo que estou vivo okay. A senhora está viva Essa é a experiência Você está colocando. E ela está sendo essa experiência. Todas as vezes fica para mim um pouco confuso e, ao mesmo tempo, nas palavras que você coloca, eu me perco, derrolo. que ela está sendo essa experiência. Se Exatamente. Então, para mim, ficou confuso é. a tua linguagem. Você está me entendendo? Oh. Porque é o método que você coloca que isso é ilusão, isso é, é Deus. Exatamente. Exatamente. A linguagem que eu fico refugiado. Ó, oh. naquele livro, na verdade, percepção, você vai encontrar o seguinte: que a mente, a mente, a mente humana é a mente divina. Vai conversar. isso Então, em simples não existe ilusão. Exatamente. Você fala ilusão. Exatamente. Então, é ilusão. Exatamente. Exatamente. Olha, quando a gente fala assim, a mente humana não é como se mostra ser. Tá a impressão que existe o quê? Existe a mente divina e a mente humana. Certo. O que a pessoa faz? Se identifica com a humana e espera a revelação da divina O mundo passa e a revelação vem é, tá? que Agora vamos inverter a situação